A Hanna é integrante da rede desde o começo, né, tem anos já que ela tá de junta, é, trabalha com captação de recursos, faz parte do grupo de trabalho de hortas e reflorestamento, da, da organização do coletivo Planta na Rua, entre outras iniciativas. É, e um ano e meio, no início do ano passado, antes da pandemia, ela realizou uma oficina de captação de recursos, quando a gente tinha o um espaço lá na Glória, né? e foi muito bem sucedida a oficina, e foi muito bacana, então agora a gente está podendo realizar virtualmente essa oficina. Para quem é a é primeira vez aqui com a gente, por favor, é, preenchem no final a avaliação e depois entrem em contato para a gente manter o contato com vocês, tá? Porque vai ser importante é, quem está chegando poder participar futuramente, tá bom? É, então, vou passar agora a palavra para a Hanna. Fica à vontade, Hanna. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Né? Muito bom estar aqui de novo com a rede mais uma vez. Né? É, dessa vez, virtualmente, mais uma oficina. É, Tereza, Gisele... Pessoas aí, imagino, algumas que já me conhecem. É, eu vou me apresentar rapidinho também, a Tereza já falou um pouco, né? mas eu vou só complementar. É, bom, o nome é Hanna, né? Hanna Cavalcante, eu sou desenvolvedora criativa de projetos na livre essência Produções, que é uma microempresa que eu fundei né? junto com a minha mãe. É, eu atuo em movimentos populares já há muitos anos, sei lá, pelo menos há uma década. E também faço a rede, né? como a Tereza falou. Faço parte do GT, né? de hortas, do Planta na Rua. É, sou produtora cultural também, escritora, enfim. <risos> faço coisa pra caramba, resumindo. Né? É, bom... Eu atualizei um pouquinho o material né, que eu já tinha. Essa oficina é uma oficina que eu dei, né, como a Tereza falou, é, para a rede presencialmente né, no espaço. E é uma parte também do, do material que eu costumo usar é, para outras oficinas que eu dou também de... de de elaboração de projetos culturais, etc. Mas esse é um material específico que eu fiz com a rede é, e dei uma parada esses dias para a oficina de hoje. Né? É, pode passar, gente, pode ir passando. Bom, então, eu sempre começo, né? e vou começar novamente... É, com os principais elementos do projeto, né? É, eu dei uma olhada também, né? Na planilha a, das inscrições, né, algumas pessoas não estão aqui, mas enfim, as que estão, né? Vi algumas das perguntas que apareceram lá sobre as dificuldades e aí eu vou falando também ao longo é, ao longo do, dos slides e tal da oficina, eu vou falando também um pouco é, dessas perguntas, mas também eu acho que é, um, é bom a gente ter um momento né, para abrir para essas perguntas, então é, eu vou passar alguns slides, né, é, e depois eu abro também para o pessoal fazer comentários, fazer perguntas, é, enfim em relação ao que eu falei ou que eu deixei de falar né então vai ter esse momento também para vocês poderem é, tirar essas dúvidas né pode passar por favor é Teresa né que está passando nada bom então de cara eu já coloco é né, os principais elementos de todo projeto cultural o que, que eu sempre falo nas finas e que é uma coisa muito importante que eu aprendi com a experiência, que é o seguinte, né? é um erro que é muito comum e que muita gente faz, que é abrir o edital, a pessoa vai correr atrás de escrever o projeto, de mandar o projeto, depois que o edital já está aberto. Né? Então, você recebe lá no WhatsApp uma oportunidade... Deus, essa é a oportunidade da minha vida, vou lá correr atrás, escrever o um projeto aqui. Isso não é uma boa ideia, né? Por quê? É porque geralmente as inscrições, os editais, ficam aí em torno de 20, 30 dias, né? A maioria das pessoas tem outras atividades, tem trabalhos, tem coisas para fazer, e no fim das contas você fica maluco lá nos últimos dias do prazo, do prazo final, inclusive quando o sistema costuma dar problema, né? colocando lá o projeto, tentando cumprir todas as, as, as, as demandas que precisam ser cumpridas para o projeto ficar para ser enviado. Né? Por isso, qual que é a, a, a, o ideal de se fazer? é você preparar um esboço, que é um projeto geral, né? antes do edital abrir. Né? Ou seja, você vai começar o projeto com um projeto genérico, que eu chamo, né? o projeto geral. Eu sempre faço isso e dá certo, que é o quê? Quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, né? que vem da, ideia, da inspiração ou alguma coisa que eu já estou fazendo, etc., eu centro, né, abro um arquivo do Word, simplesmente abro um arquivo do Word e começo a fazer uma chuva de ideias ali é, no computador. É, então, assim, eu começo a escrever esse esboço que é um projeto geral, porque depois é que eu vou pegar esse material e vou adaptar ao edital que eu quero enviar. Né? Mas esse projeto, né, esse esboço, esse, esse projeto genérico, ele vai servir uma, esse material vai servir para vários editais que eu quero entrar. Né? Porque um dos principais problemas, né, uma das dores de cabeça de quem faz é edital, isso é uma dor de cabeça eterna, não vai acabar nunca, é realmente adaptar o projeto para o edital. Né? Porque você vai lá e escreve um projeto para um edital, aí aparece um outro edital que pede outras coisas, né? e aí você fica com, com dor de cabeça para poder adaptar. Né? É... Só que esses elementos que eu estou colocando aí, que estão na tela, eles são os elementos fundamentais de qualquer projeto, então qualquer edital vai pedir isso aí. Então, se você tiver isso escrito e desenvolvido, você consegue participar de qualquer edital com esse material, né? Depois você só tem que fazer pequenas adaptações, né, para poder participar do edital X, Y ou Z, entendeu? É, então, assim, todos os editais eles pedem o histórico do proponente, né? Que é o quê? O seu, o que que você já fez? qual o currículo dessa instituição, né? O que que ela já conseguiu realizar ou alcançar, né, no, no seu tempo de existência. Né? Então você vai colocar tudo que é relevante, né, no tempo de existência desse grupo, desse coletivo, desse gru grupo de teatro, dessa instituição, dessa associação, sem fins lucrativos, dessa ONG. Veja lá o que for qual é né, a natureza é, do seu grupo. E, claro, de preferência, é, você vai ter já uma pasta com fotos, né, com fotos dessas realizações, desses projetos, dessas atividades, dessas coisas que vocês fizeram ao longo desse tempo. Tá? É, e aí eu vou fazer um adendo aí, vou fazer uma observação sobre esse ponto, né? vai pedir isso, alguns editais vão ser mais exigentes do que outros, é, então tem editais que vão, não vão ser tão exigentes assim com o currículo, de repente um, um grupo que tem dois anos de existência de realizações já conseguiria né, uma oportunidade, é, tem outros que já são mais exigentes, né? Então, assim, logicamente, quanto mais tempo de existência quanto mais realiza as coisas que o grupo mais chance ele tem de conseguir ser contemplado no edital. Mas não significa que pelo fato de você estar começando, você não vai ser contemplado. Vou dar um exemplo, que é um exemplo prático e real que aconteceu comigo, né? É, os editais públicos, principalmente os editais é, municipais, né, estaduais, eles costumam né, contemplar pessoas iniciantes, né, ou pelo menos algumas iniciativas iniciantes. Então, claro, eles vão contemplar aqueles peixes grandes ou médios né, que já têm um currículo maravilhoso, etc., mas geralmente eles também dão algumas oportunidades para bons projetos que vieram de grupos que têm aí um ano, dois anos, três anos de estrada, né? mas que tem um projeto bom, um projeto interessante. né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Né? O, o, o primeiro projeto que eu enviei para o Programa de Fomento à Cultura Carioca, em 2013... É, foi aprovado. Tá? É, então, ou seja, isso é uma prova real de que não é porque você está começando que você não pode conseguir é, é, ser contemplado num edital. Tá? É, bom, a apresentação e o resumo, que geralmente é coisa simples, tá? Porque assim, as pessoas às vezes ficam você precisa de um material de 20, 30 páginas para você ser contemplado no edital. Muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. A objetividade é muito importante. Por quê? Né? Porque o edital vai receber centenas, centenas e centenas, às vezes milhares de propostas, milhares. Né? E eles têm uma equipe técnica que são os pareceristas, as pessoas que estão avaliando os projetos. essa equipe é uma equipe limitada. Né? Ela vai ter que trabalhar 24 horas por dia para dar conta de ler todos esses projetos e avaliar todos esses projetos. Então, por isso que a objetividade é fundamental. Né? A, o parecerista, a pessoa que está analisando, ela tem que abrir o seu projeto e já entender o que, que é o seu projeto. É, então não precisa ficar enchendo linguiça, colocando 300 mil páginas, escrevendo mil coisas, porque vai ser frustrante, porque quando você chegar para você enviar o edital, limite de caracteres. Então quando você chegar lá, resuma o seu projeto, vai estar tá lá de repente 500 caracteres, mil caracteres e você vai ter que pegar aquelas três páginas que você escreveu e resumir em dois, três parágrafos, entendeu? então a, a arte do negócio é você realmente conseguir comunicar o que você quer com uma linguagem é, objetiva para e ao mesmo tempo atraente né atraente né? então também não pode ser seco demais né não pode ser seco demais eu Se fui uma coisa muito é, é, é, seca também não, não, não, não brilha os olhinhos da pessoa que está analisando, entendeu? Então, você tem que ter essa, esse jogo de cintura que é dado na prática, né, de ser objetivo e, ao mesmo tempo, atraente, né E essa parte atraente, né, justamente você vai conseguir desenvolver na justificativa. Né? Nem todos os ex-pedem justificativa. A maioria deles pede... Tá? É, então assim 90% dos editais vão pedir uma, uma justificativa é muito raro você ter um edital que não pede a justificativa tá? e aí eu vou, eu vou destrinchar um pouquinho de cada tudo isso aqui que eu estou falando né? o público, a equipe, o cronograma o orçamento o plano de comunicação e por fim né, depois que você realizou você vai ter uma avaliação e uma prestação de contas do seu projeto. Pode passar, Tereza, por favor. Bom, aí vem o que eu falei: né? já o histórico do proponente, a organizadora, artista, etc. A apresentação ou resumo. Né? E aí eu coloquei uma atenção: né? provavelmente você verá espaços como resumo ou descrição. Com uma quantidade de palavras, uma quantidade de caracteres, que é justamente para a pessoa não colocar três páginas lá né? e o avaliador não conseguir ler. É, então está aí, seja objetivo e claro, sintetize o que você vai realizar, quando, aonde, e se o projeto já foi usado anteriormente. Então, basicamente, né? você vai começar um parágrafozinho aí falando. O projeto consiste em um ciclo de oficinas de cinco meses que será realizado na favela da Rocinha, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, ponto. Entendeu? A pessoa vai bater o olho e vai entender o que é o projeto. E aí ela vai começar a entender mais nos outros tópicos. né? Então, o que você pretende realizar? Né? É, pode, Teresa, favor. É, eu costumo também escrever objetivo geral e objetivos específicos, tá? É, muitos editais é, colocam isso, né? Ah, quais são os objetivos, né? Então é importante você listar os objetivos. Então, botei um exemplo qual aqui, que é, por exemplo, o objetivo, realizar cinco meses de oficinas, do canto a galo, capacitando-os para trabalhar na área de construção. Esse é o objetivo geral. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. É, esse é o um objetivo geral. né E aí, desse, disso aí, você vai desdobrar alguns objetivos específicos, né? É, a despertar a consciência de tal, é, jovens é, moradores da Favela X. Né? É, possibilitar a geração de renda para mulheres negras é, moradoras de tal lugar. Entende? Então, você vai colocar quais são os objetivos, o que, que você pretende né? é, com esse projeto. Né? Então, assim, é, quatro, cinco objetivos é suficiente né? Não precisa de coisa é, Bom, a outra questão principal do projeto, claro né, É onde você vai realizar o projeto né? Então, se você tem é, algum local, né, alguma sede Ou algum local que você fez parceria né, para a realização do projeto, ou se ele vai acontecer em praça pública, né? se ele vai acontecer na rua, é... problema, né? se for local público, né? só que, obviamente, depois você vai ter que trazer da autorização da prefeitura para realizar, só isso. Né? E, logicamente, a duração então, do projeto, é a duração total, né? Então vamos dizer que você quer realizar é, um festival né, de educação ambiental né, na, na sua favela. Né? E aí o festival, ele dá três dias, né? o festival vai durar três dias. O festival vai durar três dias com um monte de, de atividades, oficinas, teatro, não sei o quê, lá lá. lá. Mas para realizar esse esse projeto existe uma pré-produção, né? Então você tem que colocar a duração total, né? Quanto tempo você vai demorar na pré-produção, né? Ou seja, antes, quanto para é realização, né? e quanto tempo você vai é, Avaliar a prestação de conta Quase todos os editais Eles dão 30 dias De 30 a 60 dias Para você entregar né, Sua prestação de contas O seu relatório de execução né, é, Dizendo né, O que, que foi feito, o que, que foi realizado O que, que foi alcançado com o projeto E logicamente né, A prestação de contas As notas de acordo com o orçamento que foi enviado no projeto. Né? Então, aí você já tem que pensar logo, ó, eu, o local é o Museu da Maré, o projeto vai durar nove meses de março a novembro de 2020. E aí você já vai pensando e colocando no, no, no Word, tá? nesse, nesse esboço que eu estou falando, há quanto tempo que eu vou conseguir para poder organizar isso tudo. Tá? Não adianta querer fazer a ah, médica, eu vou conseguir organizar tudo isso em um mês. Às vezes você não vai conseguir. Então, você tem que colocar dois meses né, de pré-produção, enfim. Você tem que pensar quanto tempo realmente você vai conseguir né, organizar tudo isso. Não? Pode passar, Tereza, por favor. Bom, aí vem a metodologia, né? Ou seja, que é como... Isso é lógico, que vai depender muito do projeto de cada um, né? É, tem projetos que são mais simples, né? Então, você vai explicar muito simplesmente como que o proje... qual a dinâmica do projeto, como ele vai acontecer. Às vezes, em um parágrafo, você consegue explicar como você vai fazer o seu projeto. Às vezes é um projeto muito complexo, é um projeto grande, é um projeto que, que envolve uma equipe enorme, é, né? Enfim, e que aí a metodologia, o como, é uma coisa mais complexa que você vai ter que olhar ali as etapas, né? Ah, então o meu projeto vai durar um ano, então vai ter a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, né? A primeira etapa vai ser a etapa de sensibilização da comunidade. Né? A segunda etapa vai ser a etapa de oficinas. A terceira etapa... Enfim, né? aí você vai ter que pensar realmente na estrutura é, e ir colocando isso no papel, ir escrevendo, escrevendo. Você não precisa de cara já colocar a linguagem né? que você vai colocar lá, no edital, né? mas você vai escrevendo e depois você vai revisar esse material, você vai limpar, você vai tirar frases, colocar, etc., até ele ficar satisfatório, né? você falar, não, tá legal, eu acho que agora tá bom. É, então, é isso, é a estrutura, é o como você vai ver, né? E esse como varia muito. Né? É... Então, eu coloquei aqui, exige pesquisa, algumas vezes, né? Exige pesquisa e colaboração de técnicos e profissionais, né? Porque, às vezes, a pessoa quer fazer uma coisa, mas que ela não domina completamente quais são as etapas daquilo. Então, ela precisa de um conhecimento técnico de alguém que vá ajudar, né? Então, geralmente, muitas vezes, um projeto tem que ser escrito a duas ou três mãos, né? a quatro mãos, né? várias pessoas ali colaborando para aquele projeto é, ser escrito. Né? E você vai pegando um pouquinho de informação de cada um. Então, é, você vai é, pedir uma ajuda para um técnico X, porque você não sabe como é que... O que é que precisa fazer uma coisa, outra coisa, e você vai montando né é essa metodologia como pode passar Tereza, por favor bom a justificativa né como eu falei então é o que é porque o seu projeto é importante né se ele tem alguma inovação ou diferencial né então nesse ponto assim o projeto não precisa inventar roda, não precisa ser a coisa mais diferente do mundo às vezes ele tem uma coisa que é diferente, que interessa para a pessoa que está usando. às vezes é um detalhezinho naquele projeto ali que chama atenção, entendeu? Então assim, é, às vezes você pensa, ah, mas o meu projeto é muito comum, não tem nada demais, então vamos usar a criatividade, vamos pensar alguma coisa, um ingrediente né, que eu posso colocar nesse projeto, que vai deixar ele mais atrativo, que vai dar um diferencial nele. Como que eu posso é, é, colocar alguma coisa que vá aí a atenção? Né? Então, às vezes, o projeto é comum, mas tem um pequeno diferencial que já a pessoa que está avaliando interessar e achar que vale a pena né, é, é destinar a verba para esse projeto, né? Então é isso, usar a criatividade, né? E nessa primeira pergunta, por que o projeto é importante? É você argumentar, né, na justificativa, né, que aí qual é a, a realidade, o contexto, os problemas, né, que o projeto pretende contribuir solucionar ou para amenizar, né? Que é mitigar. Né? Então você já começa a sua justificativa, expondo o contexto, a realidade social que você está tentando é, contribuir, né? Então o que é que você quer esse projeto, né? O que é que você está querendo? É, minimizar, melhorar, solucionar dentro do, do, do, do seu bairro, favela, enfim, aonde seja, né? que, que esse projeto seja importante, né? porque ele vai contribuir, né? ele vai é, é, é, ajudar a solucionar uma questão séria, importante, que existe, uma questão social, né? que existe. É, na sociedade ou na localidade que você vai realizar. Né? É, eu vou dar só um exemplozinho aqui, que eu lembrei agora, é, de um dos últimos projetos aí que eu realizei é, esse ano, que foi uma mostra de cinema feminino de países de língua portuguesa, né? uma amostra uma internacional online. E essa moda veio da onde, né? Eu li uma reportagem numa revista de cinema falando sobre os indicadores, né, é, da ANCINE né, da Agência Nacional de Cinema, falando o quanto que as mulheres, né, estão em desvantagem no mercado do cinema. Né? Então essa reportagem falava as porcentagens das mulheres que são diretoras né, é, é, de cinema, etc., né, dessa da categoria mulheres e negras. E isso me chamou tanta atenção que eu falei, caramba, eu vou, eu vou fazer uma mostra de cinema feminino e aí, assim, já existem outras mostras de cinema feminino, né? Não é a primeira mostra de cinema feminino do Brasil e nem do mundo. E aí, o que, que eu pensei, né? Eu, eu e a minha mãe, assim, a gente começou a conversar sobre isso, a gente pensou, poxa, qual o diferencial que a gente pode colocar para a nossa mostra, né? E aí eu falei, poxa, eu mando fazer uma mostra de cinema feminino de países de língua portuguesa, não existe nenhuma mostra de cinema feminino que seja direcionada só para mulheres de países de língua pobreza, entendeu? E aí o projeto foi aprovado e nós realizamos a primeira edição dele esse ano, né, online. Entendeu? Pegou? E aí na justificativa eu fui lá e argumentei, eu dei esse argumento né, de como que as mulheres invisibilizadas na área do tema de como a maioria dos diretores e, e, e da verba que é destinada para o cinema, para o audiovisual, é para diretores homens. Né? Então, tudo isso eu coloquei ali para convencer, você está literalmente vendendo o seu peixe né? nesse momento aí. Pode passar, Tereza, por favor. Bom, aí vem o público-alvo... Né? Ou os beneficiários. Vai? É, de edital para edital e de projeto para projeto também. Né? É, em projeto social, geralmente a palavra é beneficiários, né? palavras desse tipo. E em projetos culturais, costuma ser mais público-alvo, mas varia bastante. Né? Então, aí você vai justamente é, é, descrever, né? logicamente. Quem o projeto vai atender? Né? Exclusivamente, se ele vai atender exclusivamente mulheres, exclusivamente mulheres negras, exclusivamente o público LGBTQI, exclusivamente crianças né, de, com uma faixa etária X. Então, você vai é, definir aí, mostrar quem é o seu público-alvo e quem são os seus beneficiários. Então, eu botei uns exemplos aí. Né? E aí eu já coloquei a quantidade também, porque geralmente né, é assim, 9,9% das vezes pedem a quantidade estimada né, de, é, de público de, de beneficiários desse projeto. Né? Então você realmente vai fazer um mais ou menos um cúculo por cima de qual é a meta que você pretende. De pessoas, né? Então, assim, se você bater a meta, né? E ultrapassar a meta, melhor ainda, né? Se mais pessoas participarem e tal, perfeito. Você vai colocar aí uma de pessoas que você pretende atingir com esse tempo, tá? É, e quem são essas pessoas, né? Se são jovens, se são adultos, se são idosos. Né, se tem um recorte né, de público, como eu falei, né, é, é, de região, moradores de tal lugar, etc. Tá? Pode passar, Tereza, por favor. É, bom, coloquei a equipe, né, porque é uma coisa muito importante e que também é uma coisa que a gente vai... É, aprendendo aos poucos, né, à medida que a gente vai, é, vai trabalhando, vai atuando nessa área, né, é, bom, pensar quantas pessoas são necessárias, né, e quais profissionais são necessários para realizar esse projeto, ou seja, são os recursos humanos, né, que a gente precisa para esse projeto. Então, isso tem que ser pensado com muito cuidado, né? para depois, quando, vamos dizer, né, sendo muito otimista, o projeto for aprovado, etc., você perceber que está assim, tendo um problema porque você precisa de um determinado profissional que você não colocou. Né? Ou, de repente, também a pessoa que está analisando o projeto... Né? Ela tá achando um projeto super interessante e tal aí de repente quando chega esse momento você vai e coloca ali três pessoas três quatro pessoas para organizar um projeto gigantesco né é... e aí ela fala pô mas como é que essa pessoa vai conseguir realizar isso com uma equipe tão pequena como é que essa pessoa vai conseguir realizar isso se ela não tem um, um, nem um assistente nem menos administrativo financeiro, ou um, co um coordenador administrativo financeiro, quem esses pagamentos todos? Quem vai coordenar todos esses contratos, todas essas notas? Aí a pessoa vai falar, é, eu acho que isso é um ponto fraco, né? Porque eu acho que sem a pessoa ter isso, ela não vai conseguir realizar, entendeu? Então, é importante você pensar nessa equipe. Quais profissionais você precisa? Né? E isso você vai quebrar a cabeça, né? Tudo que envolve a realização desse projeto. Né? E, por exemplo, eu dei o exemplo aí do coordenador administrativo financeiro, porque é uma pessoa que eu coloco em 100% dos meus projetos. Por quê? Porque é essa pessoa que vai... Cuidada, bendita prestação de conta, gente, porque não adianta realizar o projeto maravilhosamente bem e depois enviar uma prestação de conta capenga, que vai dar problema para o seu CNPJ, você não vai conseguir captar recurso de novo com esse mesmo edital, né? ou com essa mesma empresa, etc. Né? ou seja, você realizou tudo maravilhosamente mas a prestação de contas que é importantíssima para a credibilidade da sua instituição né? você tem que estar tá muito em cima disso né? é, não pode escapar um segundo né? uma nota errada é, uma coisa sem RPA que não foi, não foi lançado tudo isso então, nada melhor pegar um profissional, aquela pessoa que é maravilhosa né? com isso, um contador, uma contadora, né? Enfim, uma pessoa que é especialista nisso, para fazer essa parte e você não ter dor de cabeça. Né? Você ficar aí só coordenando, só olhando, né? Se ela está fazendo direitinho, se está dando tudo certo e tal. Né? É, enfim, e outro também profissional que não pode faltar hoje em dia em nada nessa vida é a comunicação e o social media, né, gente? Porque se você não mostra que você está fazendo o seu projeto, é como se ele não existisse né, para o resto do mundo. Então, não adianta você fazer um projeto maravilhoso que ninguém sabe que existe, porque é comunicar ruim, né porque não existe um social media que está ali interagindo e colocando todo coisas, né? alimentando o conteúdo é, para divulgar o seu projeto e, inclusive, também divulgar os patrocinadores do projeto, divulgar como que você conseguiu essa verba, né? que para eles é, é, é ouro isso, isso é ouro. Pode passar, Tereza, por favor. Bom, é, aí a gente passa para o cronograma né é... essa tabelinha que eu coloquei aí é uma tabela também muito comum né que a gente vê grande maioria dos editais etc mas você pode também se deparar com coisas um pouco diferentes disso tá mas a lógica é essa né que é o que o que você vai fazer e quando é? então isso também mostra um pouco do domínio que você tem sobre o seu projeto sobre a posta, né? que você sabe quais são as etapas quanto tempo vai demorar para realizar né? e quando vai fazer isso né? é... então assim, geralmente né, eu coloco os meus projetos né, a pré-produção para começar em março né? por quê? porque em fevereiro no Rio de Janeiro, antes da pandemia, é carnaval, né? E tudo confuso é feriado, é não sei o quê. Tá, tá, tá. Então, geralmente, eu começo a. Ah, vamos começar essa pré-produção em março, né? Para a gente conseguir fazer tudo e não ter problema. Então, é isso aí, né? Esse exemplo que eu estou dando aí é a tabela que vocês geralmente vão encontrar nos editais. Né? É, e, gente, não precisa ter medo Porque hoje em dia a grande maioria dos editais Já te dá o arquivo que você tem que preencher desse jeito Você só tem que preencher é, Você não precisa criar uma tabela né? Antigamente a gente, às vezes, até tinha que criar a tabela Fazer tudo zero Hoje em dia não, a maioria já dá Principalmente os públicos, né? Já dão o arquivo, você só preenche né? Então é isso, eles dão geralmente o mês e a ação Ou seja, o que você vai fazer e em que mês você vai fazer E você só tem que marcar um gizinho, né Para mostrar para eles em que mês você pretende fazer é... Essas coisas que você está descrevendo né? nessas etapas né? Então eu coloquei aqui um exemplo bem, bem genérico aqui né, bem, é, um exemplo qualquer, só para só visualizar. Né? É, eu vou dar só uns um segundinhos aí para vocês me darem mais uma olhada, é, para não. Enfim, não ficar muito rápido, né? Mas é isso, aqui basicamente são. Ah, tá, não, mudou, não tem problema. Bom, é. Bom, o plano de comunicação, é, isso aí é um últimos anos, né, principalmente, é, tem sido muito pedido. Tá? É, não é todos os editais que pedem, mas também é tipo assim, hoje em dia já é 90%, tá? então tem editais que já são mais Coisa mais exigente, que é uma coisa mais detalhada, um nananã, nananã. e tem outros que já perdem uma coisa mais reinha, né? Mais simples, é... então né, é basicamente você dizer como que o seu projeto vai se comunicar, qual a estratégia de comunicação, né? com o público, né, ou os beneficiários, com o público em geral, né, ou seja, você não vai se comunicar só com os seus beneficiários e com o seu público, você vai se comunicar também com o geral, né, ou seja, com qualquer pessoa que possa é, é, se interessar e descobrir que seu projeto existe, né, enfim, achar interessante, querer participar e tal, tal, tal. Então, você vai descrever né, como você vai divulgar. Primeiro, como que você vai divulgar para os beneficiários público-alvo, né? como que você vai chegar nessas pessoas. Né? É... E aí, claro que isso também depende muito do projeto e da realidade de cada um. Né? Porque tem projetos e tem realidades que a internet supre quase tudo. Né, da comunicação. Tem outras situações em que a melhor opção é um carro de som, né? É realmente pegar o ato de um carro de som, é, ver quanto que é o, a, o, a hora, né? Porque o carro de som cobra por hora e colocar isso no seu orçamento é porque a, uma das principais e mais eficazes formas das pessoas ficarem sabendo na sua localidade das coisas é o carro do som, né? É, e aí tem várias outras coisas, como faixas, cartazes, folders, flyers, né? o mail, email, né? é, o e-mail, seu, os seus contatos, o e-mail, é, as redes sociais, logicamente, hoje nunca né, pode faltar, é, você pode até colocar um vídeo de divulgação, né? a gente vai fazer um vídeo de divulgação de um minuto para colocar nas redes, para poder divulgar o projeto, né? Quanto mais recurso, melhor, né, gente? Quanto mais recurso você conseguir colocar, melhor. Mas é claro que isso vai também também né, da meta que o edital está oferecendo. Né? Então, vamos dizer que é um edital meninho, que vai te dar 50 mil. Parece muito, mas é pouco, né? E aí você vai lá, ah, eu quero fazer todas as divulgações do mundo, mas quando chegar no orçamento não vai dar. Então, você vai ter que priorizar algumas coisas, pensar o que é mais eficaz e priorizar. Né? Então, claro que vai depender do tamanho do seu orçamento você colocar tudo isso aqui ou colocar só algumas que você acha que são fundamentais né, para comunicar é, comunicar o seu projeto, né? É, bom, é uma coisa fundamental e importantíssima em relação ao orçamento, né? O orçamento, gente, está é diretamente ligado a duas coisas do projeto. O cronograma né? e a equipe, né? logicamente. O cronograma, por quê? Né? claro porque se você vai demorar seis meses para o projeto você vai estar tá remunerando essa equipe a equipe principal né a equipe fixa durante esses seis meses né é... e é, o... então o cronograma está diretamente ligado ao orçamento né e diretamente ligado à equipe então, a quantidade de pessoas que vão trabalhar e o tempo que essas pessoas vão ser remuneradas. Né? É, então, às vezes você vai ter, nossa, oh, eu quero realizar o projeto, isso acontece muito comigo, eu realizar o projeto durante um ano inteiro. Olha que coisa maravilhosa, é um sonho. né? Todo mundo quer isso. Só que aí depois, quando eu chego lá, o, o orçamento deu 300 mil reais, 400 mil reais, sei lá. E aí, meu filho, não dá. Né? Eu vou ter que fazer um projeto de seis meses, de cinco meses, né, para conseguir um orçamento que não seja alto demais. Né? E isso é uma questão importante também, gente, porque, né? É, enfim, todas essas dicas que eu dou aqui, são coisas que eu já fiz errado, entendeu? E que eu incorporo na oficina justamente, né? Porque como ninguém me falou isso, eu falo isso para as pessoas, né? Porque eu já estou tentando facilitar a vida das pessoas. É, o que, que eu percebi, né? Minha experiência, né? É, logo no início, assim como eu, quando eu comecei a fazer projeto e tal. Eu comecei a pensar nos projetos maravilhosos, mirabolantes, que tipo, custavam 300 mil reais, né, Dez e poucos mil reais. E eu mandava esses projetos para os editais e eles não eram aprovados. Né? E aí eu comecei a parar para analisar né? a realidade. E aí você vai vendo também a realidade, você vai pegando experiência, você vai entendendo como é que funciona. Quanto mais baixo for o orçamento do, do, do seu teto né? é, em, em comparação ou, digamos, em sintonia né? com o tamanho da sua instituição, melhor. Né? Porque, de repente, você é um, uma entidade que é, já trabalha há muitos anos, já tem uma atuação comunitária há muitos anos... Mas você começou a opcionalizar né? é, isso há pouco tempo, né? Então, sei lá, tem dois, três anos que você começou a, a ter uma atuação um pouco mais profissional. Antes era uma coisa mais improvisada, né? uma coisa mais ali no calor do, dos projetos, das coisas muito de realizar, mas sem dinheiro mesmo e tal, que é aquela coisa que a gente conhece bem, né? O que a gente mais faz na vida é isso, né? É, então, assim, tanto você de cara, nos primeiros editais, nos primeiros projetos, já querem mandar um projeto de 400 mil, entendeu? Porque a pessoa que está avaliando, ela vai pensar, bom, essa, esse pessoal, a equipe, essa instituição, ela tem pouco tempo né, de atuação assim, profissional, né? ela só fez projetos pequenos, né? e agora eles estão mandando um projeto enorme, um projeto grande demais, e a gente não tem confiança se a gente, essa instituição, tem capacidade de realizar esse projeto. Né? É, então, isso pode enfraquecer, né? você fazer um orçamento alto demais, que não está condizente com a realidade da sua entidade, da sua instituição. Então, é por isso que eu sempre falo, é melhor começar com aquele projetinho de 30 mil reais, entendeu? De 40 mil reais, 50 mil reais, e realizar ele bem feito, que é uma experiência que você já vai ter, né? com as dificuldades, com tudo e tal, tal, tal. e depois, gradativamente você vai aumentando um pouco... O orçamento e o tamanho, né, o alcance dos projetos que ele realiza. Né? Então, tudo na vida é assim, né? Você tem que começar devagar, começar pequeno e tal, e ir avançando com o tempo. E o orçamento é a mesma coisa, tá? Agora, não significa mandar um orçamento pobre, mas, ou seja, fora da rede, né? Querer pagar um salário para uma pessoa, tipo assim, um salário mínimo, sabe? Para uma pessoa que está coordenando um projeto, por exemplo. Sabe? Colocar um valor que seja, assim, mais ou menos condizente com o que está sendo pago no mundo, né? no, no mercado aí, né? Você não precisa colocar o valor do mercado da ONG, top, não sei o quê, não mas você vai colocar um, um salário né que é, é minimamente razoável né porque senão também vai ser o contrário né vai ficar aquele orçamentinho pobre minúsculo pagando pouquinho para tudo né é, colocando valores que são irreais né que a pessoa vai olhar e falar pô, mas como que essa pessoa vai conseguir né é, um design gráfico que vai criar uma identidade visual por 300 reais. Pode ser que consiga, entendeu? Não estou nem falando que você não vai conseguir, mas, tipo assim, o ideal é você colocar um valor minimamente razoável, nem tão alto, nem tão baixo, entendeu? Mais ou menos ali. né? Porque a pessoa que está avaliando também vai ver isso, né? Se, se o orçamento está irreal, se ele está muito alto, né? muito caro ou se ele está muito baixo, muito pobre, muito fora da realidade dos preços das coisas, né, do valor das coisas, né? É, então, assim, é importante, né? O que que eu faço em todo projeto até hoje, desde o primeiro projeto até o último que eu fiz mês passado, mês passado, duas semanas atrás, né, três semanas atrás? Eu sempre faço a mesma coisa. Eu abro um arquivo do Word, um arquivo normal do Word, e faço uma lista, uma lista de tudo que eu preciso para o projeto. Tudo que eu preciso. Eu separo por é, tópicos, né? ou seja, equipe barra recursos humanos. Qual é a equipe que eu preciso? Essa, essa, essa, essa, eu preciso de seis pessoas trabalhando, eu preciso de dez, de quinze, enfim. Vou listando todas as pessoas. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Depois eu vou, vou lá e boto materiais. Né? Quais são os materiais que eu vou precisar para fazer isso? Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vou lá, todos os custos dos materiais. Né? É, e aí... A... Claro, como eu já escrevo projeto há muito tempo e faço isso muito, tem muita coisa que eu já sei de cabeça, né? Eu já sei quanto custa, já tenho a pessoa que trabalha geralmente que, com isso, né? Então, já tenho o design gráfico que eu, que eu chamo para quase todos os projetos, etc., etc. Já sei quanto ele cobra, etc. Mas se você não sabe, né? Você vai ter que correr atrás de saber isso né? Então, tem que realmente consultar esses profissionais. Né? Você precisa de um gráfico, você vai ter que buscar uma pessoa, um profissional, e buscar saber quanto que ele cobra. Claro, o ideal é você pegar umas duas ou três, pelo menos, para você comparar se você não tem noção nenhuma de quanto custa isso. Né? Se você tem alguma noção... Você pode até fazer um orçamento só com uma pessoa só e colocar lá o valor que ela cobra. Mas se você não tem noção, não faz a menor ideia de quanto custa isso, vai balinho, porque você vai ter que realmente pesquisar. Né? É, hoje em dia, tem muita coisa que você descobre pela internet. Né? Você consegue pesquisar no Google o preço de muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Então, muita coisa você consegue descobrir ali pela internet quanto custa, né? E outras coisas você vai ter que realmente no boca a boca, né? Ah, você com design gráfico que possa me, é, me dar um orçamento, custa uma identidade visual, ou quanto custa para fazer um vídeo, ou etc, etc, etc, né? Então, simplesmente você vai fazer uma lista de tudo que você precisa, né? E depois que você fizer essa lista com todos esses valores, é que você vai passar para a planilha do edital, tá? Todos os editais públicos disponibilizam a planilha pronta, né? E na própria planilha tem orientação sobre como preencher a planilha, né? Então, você já vai ler aquela, aquelas instruções de prento ali, né? E você simplesmente vai pegar aquele arquivo do Word que você fez e vai copiar e colar e ir preenchendo e ir colocando né, os valores, etc., na planilha, entendeu? É, então, é isso assim. Dá trabalho, é chato, tem que checar. Duas ou três vezes, infelizmente, você faz a planilha agora e você tem que refazer todos os cálculos para ver se está certo. Uma vezes, pelo menos, para você ter certeza que está tudo certo, que não tem nenhum valor errado, né? porque se, a, se, a, se o valor for errado, isso pode prejudicar o seu projeto. Né? Isso pode prejudicar bastante o seu projeto. Bom... Isso aí é uma coisa que a avaliação, né, a Tereza colocou aí já, é uma coisa que é, muitos editais também já pedem atualmente, né, que é como, pergunta para você assim, como que você vai avaliar o desempenho do projeto, né? Como que você vai avaliar que você conseguiu é, atingir os objetivos que você colocou lá atrás? Lembra daqueles objetivos que eu falei, né? Então, você tem que pensar nas, nos objetivos que você colocou atrás né? e pensar como que você vai avaliar né? e como que você vai controlar, né? fazer o controle para saber realmente se o projeto teve o sucesso que, queria, que você esperava. Né? Então, é, tem duas formas de avaliação. né a, a qualitativa, que é a qualidade, ou seja, a é, você avaliar o quão bom né, o seu projeto, quantitativa, ou seja, a quantidade de pessoas que você conseguiu atingir com o seu projeto. Então, se lá nos seus objetivos, lá nas suas metas, você colocou, né, pretendia é, atingir 150 pessoas, né? Você tem que ter uma forma de controle para você saber se você realmente atingiu 150, se você atingiu 100 ou se você atingiu 300. Né? É, então, tem várias formas disso. Né? A quantidade de inscrições, a quantidade de participantes, você controlar a quantidade de participantes, né? quantos que estão participando. Você fazer um formulário de avaliação, né, uma pesquisa de avaliação com as pessoas, com os participantes, né, para eles avaliarem o que que eles acharam do projeto. Então aí eu coloquei várias coisas, né? vários exemplos aí. É, vamos dizer objetivo específico, geral, seja capacitar 80 jovens, né, em um curso qualquer, um curso de edição. Né? Então, você tem um número de participantes, o um número de formados ou de pessoas que chegaram até o final do curso, né? Então, você tem uma meta de 95%. Isso aí é uma coisa... Né? É uma meta que quase real, né? Mas, enfim, você tem uma meta de tantos por cento de pessoas chegarem até o final do curso, né? é, formados, etc., você vai fazer uma lista de presença, você vai fazer os registros fotográficos de todo esse projeto, né? você vai emitir certificado, você vai é, fazer um, um formulário de avaliação. Né? Enfim, tem várias formas de você avaliar. né? Mas o que eu estou falando são as formas mais claras, né? mais assim, utilizadas mesmo. Né? E que são também tão difíceis né? de, de, de fazer é, Pode passar, por favor, Tereza Ah, eu vou, voltou para o orçamento é, Bom, aí eu vou passar rapidinho Esses tópicos aí Deixa eu ver que horas são Não consigo ver que horas são Pera aí. Não, Ih, São nove horas. nove horas, pois é É, eu vou ter que correr porque assim lá no, no formulário eu vi que tinha lei de incentivo coisas assim e realmente lei de incentivo é uma coisa que tem que ter uma oficina específica porque o tem tantas coisas tantos detalhes que não dá para falar numa oficina geral assim como que eu estou falando mas de qualquer maneira eu botei aí um slide né só para a gente ter uma noção de alguns exemplos né, de, lei, de leis de incentivo. Então, a gente tem municipal e federal. Né? Eu ressaltei aqui que o federal não é o melhor momento. Né? O motivo é, é muito óbvio, né? porque a gente está num momento muito difícil, né? no nível federal, para qualquer tipo de, de captação de recursos de qualquer coisa né? com esse governo então acho que o foco agora realmente é o municipal e estadual, né? Tentar com o município e estadual e é, os editais privados, as oportunidades privadas e das empresas privadas. Detalhe: editais privados, né? Pedem a inscrição na lei de incentivo é, do local, é, municipal ou estadual, né? Então, é interessante começar o ano inscrevendo seu projeto na Lei de Incentivo para aguardar os, os editais das empresas privadas que vão vir né? e que muitas que o projeto esteja é, inscrito e aprovado na Lei de Incentivo. Né? É, enfim, Uh, tem alguns que pedem só o protocolo de inscrição, dependendo da época que abre e tal. Bom, então as leis, elas aceitam inscrição tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Pode passar, Tereza, por favor. É, bom, cada lei de incentivo tem os seus detalhes, todas obedecem essa dinâmica que está aí. E aí eu vou fazer... Uma observação que é a seguinte, gente: não é querendo desestimular ninguém. Tá? Eu acho que cada um é, sabe de si é, e pode arriscar também. Mas geralmente eu não recomendo, né, para quem está iniciando nesse mundo, né, do, dos projetos e dos editais, a começar com esse incentivo, tá? Por que, que eu estou falando? Porque lei de incentivo é muito burocrático, é muito burocratizado e exige uma pesquisa prévia grande. A pessoa tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estudar mesmo a lei de incentivo. Né? É, para ela, não, não é só para fazer inscrição, porque a inscrição na lei de incentivo, na verdade, ela é simples, ela não é complexa. Um as pessoas, às vezes, acham que é uma coisa de outro mundo. Não, é um formulário lá que você vai mexendo, vai colocando essas mesmas coisas que eu falei e pode ser aprovado, entendeu? Se não tiver nada bizarro, a probabilidade de ser aprovada é muito grande. O problema são as outras etapas, né? que são as etapas de captação, principalmente a captação. Né? Porque, olha só, você vai escrever o seu projeto no sistema da lei de incentivo. Depois, vai ter a habilitação né, e a aprovação dos projetos. E eles vão dar o certificado, né, que é um certificado de que o seu projeto foi aprovado. Depois disso, os contribuintes escrever e depois, finalmente, vai vir um período de captação. O que, que é o período de captação? O período em que você vai correr atrás das empresas privadas né, para que elas patrocinem o seu projeto. e isso é difícil, exige muita experiência, exige é, pesquisa, um monte de coisa, né? Mas eu acho que vale a pena, às vezes, também, tentar só por experiência. Tipo assim, ah, eu quero saber como funciona, então eu vou lá e vou colocar um projeto na lei para saber como funciona e para começar a ter experiência com isso. tá Mas é complicado. É, então, assim não é para assustar, né? mas é para entender que exige preparação. Né? Você tem que estar ciente de que nesse período aqui, que é o período de adaptação, você vai ter que entrar em contato com as empresas privadas, procurar as empresas privadas, e para isso existe uma forma né, própria para você fazer isso, existem caminhos e tal, então você tem que conhecer esses caminhos para você conseguir fazer com que uma empresa realmente se interesse pelo seu projeto e venha patrocinar ele. Né? É, pode passar, Tereza, por favor. Bom, então é... é isso, né, gente, minha gente? A gente está chegando no final, né? É... Vamos dizer que você fez isso tudo aí que eu falei, escreveu esses bolsos, fez esse material, tá bonitinho e tal. Você vai fazer uma busca por... pelos editais, né? E aí eu dei algumas, alguns exemplos aqui. Esse capta.org.br é um é, para projetos ambientais e ambiente tá? E tem muita oportunidade internacional também. E o famoso, né? O Já famosos, né? Que é um site onde tem editais de todas as áreas você pode colocar o seu e-mail lá para você receber os editais no seu e-mail, então você não, fica, não precisa ficar o tempo todo entrando no site para ficar vendo. Né? Você recebe no seu e-mail os, os principais editais da área que você quer. Então, tipo, olha, eu quero editais só de literatura. Vai aparecer no seu e-mail só editais de literatura. Aí, Eu quero editais de ambiental, área ambiental, socioambiental. Eles vão mandar para o seu e-mail... É, os editais, então, facilita muito, né? É, então, tem o Facebook, que são os grupos de editais, né, gente? Então, é só colocar lá na busca do, do Facebook, editais, vai aparecer um monte de grupo, de páginas, não sei o quê, que você pode estar tá acompanhando, que as pessoas ficam lá postando editais todos os dias, né? E tem também o YouTube, né? O canal do YouTube que eu aprendi muito, né? Com essa mulher, que é o canal Elaborando Projetos. Então, é só entrar no YouTube colocar Elaborando Projetos e vai aparecer esse canal, tá? É, pode passar, Tereza. Isso aí são outras ações, tá? É, que você pode fazer que eu coloquei complementar, né, que é o quê? É você pensar né, bem, para finalizar o conselho, né, os meus conselhos de mãe que eu dou, <risos> é você pensar bem o seguinte, se você quer gastar energia mandando projeto para 500 editais, né, ou se você quer focar em dois ou três editais, e dar projeto para esses editais que tem a cara do seu reto, que tem tudo a ver com isso, com a sua proposta, e que você acha que tem muita chance de. Né? É, então, assim, o que, que você vai fazer nesse caso? Né? Você vai baixar o último edital, vai ler esse edital, vai ver quem foi contemplado. E já vai preparar a sua proposta pensando naquele é edital. Né? Então, assim, da próxima vez que esse edital abrir, eu tenho a proposta prontinha para mandar para ele, porque esse é o edital perfeito para mim. Né? Isso dá muito certo, gente. Dá muito certo, entendeu? É, então, é isso. É, isso aí é outro conselho de mãe, né? Esteja em dia com as obrigações da instituição e do CNPJ, porque as certidões, as certidões vão ser pedidas. Então, não adianta abrir o edital, você aí que nem louco, querendo resolver, tirar a certidão, o quê? E dá tudo errado em cima da hora. Então, tira as certidões antes, regulariza o CNPJ antes, né? Faz tudo o que você tem que fazer antes, para deixar tudo direitinho, para quando vier a oportunidade você correr para o abraço, né? É, eu já vi uma pergunta aqui, gente, que quase, muito comum essa pergunta, que é o seguinte: se o proponente do projeto pode ser rearmado, né? Não só pode, como deve, né? Então, assim eu sou muito remunerada em todos os projetos que eu envio e eu me coloco como coordenadora geral, geralmente, né? como coordenadora geral, ou como coordenadora administrativa financeira, porque como está tudo no meu nome, né? a conta bancária, o CNPJ, não sei o quê, eu que tenho que resolver todos os BES, né? ou seja, todas as coisas é, que surgem em termos de de administrativo e financeiro então como eu tenho que fazer esse trabalho, eu faço um salário para mim mesmo para fazer isso né é, então assim, o proponente sim, ele deve ser remunerado né é, mas aí o que, que você vai fazer você vai criar um cargo né? você vai criar um, uma função para essa pessoa dirigente que é presidente, enfim Vai criar uma uma cada pessoa né? e vai colocar um salário para cada pessoa. Então, se a instituição ter presidente, né? o presidente pode ser a coordenação geral do projeto. Né? Ela vai coordenar o projeto todo, vai olhar um pouco de tudo e tal, não sei o que vai estar tá ali. Então, esse presidente vai estar tá fazendo isso, né? E outras pessoas aí, aí a equipe você vai então Outras pessoas que estão na entidade, você vai colocando em outras funções. Né? Então é isso. Obrigada, gente. todas. Boa noite. Tereza, Boa noite, Ana, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Quero continuar na rede, é. viu? Oi. <risos>